Vinheta de abertura TV Minicom. Há menos de um mês para a Copa do Mundo, o Ministério das Comunicações te ajuda a entrar no ritmo da seleção brasileira. É que está aberta a mostra Futebol Paixão Nacional. A exposição reconta a história das Copas por meio de selos. Acompanhe na reportagem de Daniela Proença. Qual a Copa do Mundo que mais deixou saudades? A Analista Mago, de TI, foi de 94, Felipe Torres. Época de Romar, é na época do tetra, na verdade. Analista de infraestrutura, a Copa que marcou foi Maurício Spindola, 1982, né? Quando o Brasil foi desclassificado, mas a seleção daquela época, né, acho que na minha opinião não teve igual, né? Talvez a, exceto a seleção de 70, né? Para deixar as lembranças mais frescas na memória, nada melhor que imagens. E aqui estão elas, na exposição Futebol, Paixão Nacional. A mostra, organizada pelo Ministério das Comunicações, traz selos lançados pelos Correios na época de cada Copa, do Mundial de 1950 até agora. Tem drible, tem bola no pé, tem o troféu nas mãos e, claro, não poderia faltar o Rei Pelé em seu milésimo gol. Aqui é possível relembrar o tri, o tetra e o pentacampeonato do Brasil. São mais de 200 selos que recontam as emoções de cada torneio. Servidor público, da Sérgio é que Soares. aproxima o, o torcedor né? e, e os servidores da, do, dos momentos históricos da Copa. Prestador de serviços, Márcio né, Agora com a exposição vai facilitar mais o entendimento né, das pessoas e o envolvimento. Além dos selos, o visitante também encontra na exposição... Os cartazes e as fotos de cada estádio das 12 sedes da Copa de 2014. De Manaus a Porto Alegre. De Natal a Cuiabá, passando por Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. Por aqui, a torcida já começou. A mostra está aberta no túnel que liga o edifício sede do Ministério das Comunicações ao anexo e vai até 14 de julho, das 8 da manhã até as 6 da tarde. Durante todo o mês da copa é possível vir, relembrar os mundiais passados e torcer para que neste ano o Brasil possa erguer a taça mais uma vez. Chefe de não cozinha, não vai Cícero isso, Romão. Auxiliar de serviços só, só positivo, gerais, é positivo, Antônio Luiz. Frente, que É nossa essa, né? Que roupa que vou, que você me Gostou? Então venha conhecer a exposição. O prédio do Ministério das Comunicações fica em Brasília, no bloco R da Esplanada dos Ministérios. Vinheta de encerramento TV MNICU.